Todas nós desejamos ter uma vida de significado e relevância. Não é difícil e não é raro nós nos sentirmos perdidas em meio a tantos anseios e tantas demandas da nossa vida cotidiana. O mundo lá fora nos diz que se nós mantivermos o nosso pensamento positivo e os nossos, exercitarmos os nossos sentimentos de gratidão, que tudo vai dar certo. Eu não desacredito totalmente nessas verdades, mas acho que elas são vazias na sua essência. Isoladamente não causam efeito. Se nós analisarmos as nossas vidas através da cruz do Calvário, nós entenderemos que todos fomos chamados para obter êxito na nossa existência. E eu não estou falando de religião, mas eu afirmo a você que nem todos os caminhos conduzem a Deus. Em meio a sentimentos que são comuns no nosso cotidiano, as dificuldades que nós de exercemos todos os papéis, fazer caber no nosso dia a dia tudo aquilo que nós desejamos, nós nos perdemos um pouco, mas elegermos a nossa prioridade é primordial. Sermos intencionais nas nossas escolhas é primordial. Quando está tudo bem, nós tendemos a não nos lembrar de Deus, ou até de lembrarmos mas de uma forma muito religiosa nós abrimos mão de mantermos um relacionamento com aquele que nos criou, que nos conhece no mais profundo dos nossos anseios e do nosso coração. Quando o caos se instaura na nossa vida, é necessário nós andarmos alguns quilômetros e tropeçarmos algumas vezes para entendermos que somos filhas de um Deus que nos criou, conhece todos os nossos anseios e contempla a nossa realidade. Buscarmos a Deus nesses momentos, para nós se torna até mais fácil, difícil é buscarmos no meio da nossa rotina caótica. No nosso cotidiano, quando não estamos bem com uma pessoa, nós evitamos a presença dela. Buscamos nos desvencilhar e deixamos de falar com ela por algum tempo. E é engraçado porque nós fazemos exatamente isso com Deus também. Quando nós mais precisamos, mais nos sentimos confusa, a nossa tendência é nos afastarmos daquele que nos criou. Simplesmente porque não sabemos o que falar. Mas eu gostaria de te chamar a atenção para esse ponto. O Senhor conhece a tua rotina. O Senhor conhece os teus limites, os teus anseios e as tuas frustrações. E é nesse lugar que Ele gostaria de te encontrar nesse momento. Não encontramos palavras para orar quando os nossos sentimentos estão confusos ou simplesmente quando não sabemos o que dizer. Eu tenho duas filhas e posso afirmar que mesmo na minha total limitação humana, eu não abro mão de conversar com as duas. Sinto saudade quando uma delas está longe. Lembro de coisas durante o dia que eu gostaria de dividir. E assim o Senhor sente em relação a nós. O nosso relacionamento com Deus não foge muito desse padrão. Deus deseja ouvir a tua voz. Mesmo em meio a multidão de pessoas, Ele faz questão de ter um momento a sós contigo. Gostaria de te lembrar que eu não estou falando de religião, eu estou falando do relacionamento do Deus que te criou e que deseja manter um relacionamento de intimidade contigo. Um relacionamento intencional e incondicional que não depende dos altos e baixos da tua vida. Se nós aprendermos que oração tem a ver com relacionamento, nós desfrutaremos da presença constante de Deus nas nossas vidas. Nós teremos as orientações constantes de Deus na nossa vida e nos sentiremos menos frequentemente perdidas. Nós estamos aqui hoje para falarmos sobre oração, e eu gostaria de afirmar para você que a oração não é um ato religioso. Quando nos vemos nos momentos mais sombrios da nossa vida, mais sombrios da nossa existência, o nosso relacionamento com o Deus que nos criou nos manterá de pé. Eu quero afirmar para você que existe sim um jeito e um propósito para aquilo que você já desacreditou na sua vida. A oração é sim a forma do Deus que te criou, manter a comunicação contigo e comigo no decorrer do nosso dia, no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa existência, independente dos momentos ruins ou bons que nós venhamos a passar. Deus não nos prometeu somente dias bons. Em Romanos 12, 12 diz, Alegrai-vos na esperança, sede, pacientes na tribulação e perseverai em oração penso que se esse alerta nos foi dado é porque nós tendemos justamente a não executar esses três pontos, nós tendemos a não manter a esperança, nós tendemos a não sermos pacientes e nós tendemos a não perseverar em oração. Deus ouve as verdadeiras orações e eu gostaria de te convidar nesse dia, aonde quer que você esteja, em acreditar em voltar a acreditar ou acreditar desde o início no poder da oração. Meu objetivo é que a partir de hoje você acredite e entenda que Deus acolhe a tua oração, que Ele deseja ter um relacionamento contigo e que isso nunca será diferente. Não é engraçado que justamente as demandas do dia a dia nos afastam de um relacionamento sincero com o nosso Deus? Aproveite o tempo que for possível para você Eleja as suas prioridades e desenvolva um relacionamento com Deus baseado num relacionamento de pai e de filha, onde você pode abrir o seu coração, onde você pode revelar os seus segredos mais inconfessáveis e Ele vai te acolher. Tenha uma conversa sincera sempre que você estiver na presença daquele que tudo vê, o Deus que contempla todas as coisas. E esse tempo pode ser o, caminho, o seu caminho até o trabalho, pode ser enquanto você exerce as suas atividades do dia a dia, pode ser um momento naquela reunião mais importante, mas não abra mão de desenvolver um relacionamento com Deus. Deus nos ensina em Filipenses 4, mais ou menos o roteiro daquilo que a nossa oração deve conter. Eu vou ler. Não andeis ansiosos por coisa alguma, Ante em tudo, sede o vosso pedido conhecido diante de Deus pela oração, e súplica e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quantas vezes, em meio à nossa rotina e às tempestades da vida, o que nós mais desejamos é ter o nosso pensamento e o nosso coração acolhido e acalmado. É ter a nossa essência e quem nós somos invadidos por uma paz que excede todo o entendimento. Nós temos nesse versículo que eu citei uma promessa de que isso é algo possível para nós. Faça Conhecidos os teus pedidos, os teus anseios e também as tuas ações de graças. Nós temos sempre motivos para agradecer, mesmo que nós venhamos a nos esquecer deles quando tudo fica mais turbulento. Certamente temos motivos de sobra para agradecer, temos súplicas e temos inquietações. Faça de Filipenses 6 a base para a sua oração. Faça dele um roteiro até que isso seja fácil para você, para que isso seja automático para você. Gostaria que você soubesse que você não está sozinha nessa jornada. Nós somos um grupo de mulheres em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, disposta a te ajudar nessa jornada. Em algum lugar na descrição desse, desse vídeo, você terá uma forma de entrar em contato conosco. Gostaríamos muito de conhecer você e de segurar a tua mão enquanto você trilha essa jornada. Que Deus te abençoe imensamente e te encontre aí no lugar onde você estiver.